como eu falei, é muito dinheiro mesmo que poderia, você poderia estar ganhando também se já conhecesse sobre esse mundo, né? E hoje é 10 de abril, o dia do cashback, a Melis tem muita promoção boa aqui para você ganhar cashback hoje, eu vou mostrar para vocês tudinho e vou mostrar as novidades também. Do aplicativo da Melis aí, ele se tornou agora uma, um banco digital, cresceu tanto, chega, virou um banco digital. Provavelmente, quando você estiver vendo esse vídeo de outra data, vai ter alteração aí na quantidade de cashback que você pode receber. Às vezes mais, às vezes menos. Mas o importante mesmo é você conhecer esse mercado aí de cashback que você sempre vai estar tá economizando quando você faz compra na internet. Dependendo do cartão de crédito que você tenha, tem a Melis tem um cartão dela que te dá aí até 0,8% de cashback em qualquer tipo de compra utilizando o cartão, então é muita coisa boa. Fica até o final do vídeo aí para você aprender tudo. E hoje aqui no dia do cashback você pode ganhar até 32% de cashback aqui com os parceiros dele, ó. Se você for comprar aqui na Central você vai comprar aqui ganhando 15% de cashback. É, na Magazine na Luiza aqui 5%, que era 2%. E tem vários outros, ó. A Pets também 10% de volta. Tem muito, muito. A Amazon também é importante aqui, ó. 10% que era 4% de volta, agora tá 10%. Eu vou mostrar os dois aqui que você ganha aí 32% de cashback na assinatura. O Disney Plus, que era 18%, dobrou aqui para 32, e a Star Plus também, era 18 e foi para 32. E para você ganhar cashback na Méliuz é muito simples, basta você ter o um cadastro aqui na Méliuz e aí você entra aqui no site da Méliuz ou pelo aplicativo e escolhe a loja que você pretende comprar. Vamos supor que eu quero comprar aqui na Centauro que dá 15% de cashback. Basta eu já estar cadastrado aqui e logado. Pode ver que eu tenho aqui R$16,23 que eu posso sacar, que ganhei de cashback. E aí eu clico aqui na Centauro. Ele vai me redirecionar para outra página aqui, mostrando que tem alguns cupons. Você pode testar esses cupons também na hora de fazer a compra. E clico aqui em ativar cashback. Aí ele vai me redirecionar. Aqui pelo site da Centauro, e aí toda compra que eu fizer, eu já vou estar tá ganhando aí esses 15% de cashback. E olha só, a Melios é muito bacana porque assim que você se cadastra, você pode indicar outras pessoas também para poder estar é, tá recebendo esse cashback sempre que faz compra na internet. E hoje tá na promoção muito boa aqui de você, cada indicação que você faz, você ganha até 50 reais aqui. Assim que essa, a pessoa indicada gastar 500 reais na internet, ela vai ganhar o cashback dela, não vai gastar nada mais por isso. E você aí vai poder ganhar até R$50,00, que é muito bom mesmo, muito bom mesmo. E aí, olha só, aqui, esse aqui é meu extrato. Pode ver que eu tenho disponível aqui, como eu falei, R$16,23. Olha quanto tem R$2.077 pendentes aqui que eu posso é, receber aqui da média Então, é muito dinheiro mesmo. E olha só o tanto, desde... Dois... Deixa eu ver quanto foi a última vez, que... a primeira vez que eu ganhei cashback aqui na média Eu ganhei dia 26 de nove de 2018, eu ganhei R$7,75. Então, de... olha só o tanto de... Páginas que tem aqui dá para fil filtrar todas que eu ganhei, então é muito dinheiro já que eu economizei aqui ganhando cashback, né? ganhei na verdade, porque tipo assim, se já pensou se eu não soubesse dessa possibilidade aí de ganhar cashback fazendo minhas compras na internet, eu ia perder muito dinheiro, então é por isso que eu tô falando aqui que é muito importante você conhecer esse, esse tipo de plataforma de indicação. E de cashback, você vai estar sempre ganhando dinheiro. A gente vai para a tela do celular agora para te mostrar todas as novidades que tem no aplicativo. Como eu falei, que é uma conta digital agora. Você pode até receber Pix pela Melios. Tem todos os saldos, as mesmas coisas que tem no site. Você pode administrar tudo por aqui. E um diferencial muito bacana aqui pelo aplicativo que você tem é que você pode comprar aqui, ó cliquei em Gift Cards. E hoje está dando aí 10% de cashback no iFood. Então, para quem gosta de pedir iFood, essa aqui é a melhor forma de você economizar e comprando gift card. Você compra por aqui, ganha 10% de cashback, você ganha esse cupomzinho e vai e insere lá no aplicativo do iFood. Você vai estar sempre economizando mais dinheiro comprando por aqui e depois pelo iFood. E voltando aqui pelo aplicativo, é uma conta digital, né? você pode ter o cartão de crédito, Pix, e aqui também tem Bitcoin, então você pode comprar Bitcoins por aqui. Não é uma área que eu utilizo muito, mas é, é, é bacana você saber que tem todas essas possibilidades, né? E que mostra a mesma quantidade de salto disponível. Você só pode sacar aqui o cashback depois que você completa 20 reais. Falta pouco para completar os 20 reais e sacar. Olha aqui no extrato você pode ver em relação à conta digital, quanto você já movimentou. E em cashbacks, quanto ganhou, ó. Esses aqui são os que estão disponíveis aqui para receber alguns confirmados, outros que já recebi. Como eu falei, é muito dinheiro mesmo que poderia, você poderia estar tá ganhando também se já conhecesse sobre esse mundo. Né? E aí o que tem mais de importante aqui é o Indic que ganha, recarga de celular, você pode fazer empréstimo também. E hoje, como é o dia do cashback, você tem até sete vezes, de cash... sete vezes a mais de cashback nas parceiras da Amelius. E outra coisa, se você tem o cartão da Amelius, ele pontua aí 0.8% de cashback nas suas compras. E se você compra através do aplicativo num parceiro da Melius, você vai ganhar mais 1% de cashback. Então vamos dizer aquele exemplo lá que você é, vai assinar o Disney Plus e ganha 32% de cashback. Você vai ganhar mais 1% por ser é, parceiro da Melius e mais 0.8% por ser esse cartão. Então aí você vai ganhar aí 33,8% de cashback na sua compra utilizando o cartão de crédito e o aplicativo da Melius. Então é um valor muito bom que vai te ajudar bastante. Bem, eu não te conheço direito, mas com certeza o YouTube te conhece e ele vai te sugerir aqui mais um vídeo para você poder assistir depois desse. Então assiste lá e comenta que você viu o vídeo aqui da Médios. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Valeu, até a próxima.